E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Boss. E hoje eu vou trazer uma gameplay um pouco diferente da que nós estamos acostumados, né? E estou trazendo hoje Quinton Hearts, Bird by Sleep, a Final Remix, né? Final re Final Mix, quero dizer. E esse jogo, galera, é simplesmente espetacular, né? Quem conhece um pouco de Quinton Hearts sabe. Né, que ele, ele mistura um pouco de, de Disney, né? O personagem da Disney com os personagens da, da Square, né? Personagem da Square, não, né? Foi um personagem criado para esse jogo, né? Mas a Square é aquela empresa que fez Final Fantasy, entre outros jogos, né? Muito bom, com uma qualidade totalmente superior, né? Em outro patamar mesmo. Então hoje nós vamos começar aqui estão retos. você pode ver que ele está um pouco traduzido, certo? É, algumas coisas estão traduzidas, outras coisas não. Eu acho muito bom e jogar em jogo assim traduzido. Porque né? A gente entende melhor a história e tal. Né? Gostaria de pular a introdução. Você irá pular as primeiras cenas e o básico. Não. Então vamos iniciar aqui. Vai ter uma. Uma cutscene agora, eu vou ficar em silêncio aqui Pra não atrapalhar no vídeo E é isso aí, pessoal Vocês viram que Pela abertura do jogo Ele promete muita coisa, hein? Que cenas espetaculares aquelas Então é... Quando vocês vão vendo aí eu vou dizer umas coisinhas aqui, é, eu estou emulando esse, esse jogo num emulador de PSP, né? Ele é muito bom, esse emulador, só que funciona melhor para quem tem placa de vídeo. Se você quer emular ele, eu aconselho você ter uma placa de vídeo aí de pelo menos 1 um giga. E você vai emular ele sem problema, não só esse jogo, mas alguns outros também, né? Então a gente começa aqui com umas cutscenes já, né, e outra coisa pessoal, se vocês quiserem é, um emulador para baixar, eu vou estar tá deixando aí no link da, da descrição o site oficial para você tá baixando, né, e vou deixar um site muito bom para baixar ROMs, porém as ROMs é, traduzidas são muito difícil de encontrar, são muito poucas mesmo, eu vou deixar a do, do Hearts Aí na, na descrição também para quem quiser baixar e jogar também Eu recomendo, viu? Porque o jogo é muito bom E eu vou deixar um site onde eu costumo baixar As rooms, né Que eu jogo no, no, nos meus emuladores É um site muito bom também Muito simples de baixar é, As runes Porém as runes são bem grandes, pessoal As runes são enormes São de 1 gig, 1 gig e meio né, mas vale a pena, vale a pena, viu? É, vamos, vamos acompanhar aí um pouco da história agora, tentar entender, né, que o começo é sempre, sempre misterioso, sempre fica é, coisas no ar, né? Esse aí é o nosso personagem principal, com certeza, né, mas a história, creio que não gira totalmente em torno dele, apesar dele ter um papel extremamente importante. Eu vi um brilho e eu segui até aqui. Sim, esta é a minha luz. Eu não vou ficar lendo não, porque já tá escrito aí, né, pessoal? Mas de vez em quando eu vou dar uma lidinha assim, só pra eu não, não ficar em silêncio total também, né? É, parece que alguma coisa muito boa aconteceu com ele né você será forte bastante não deu pra ler direito ali mas eu vou colocar na edição para vocês lerem viu tudo que precisa é abrir a porta Galera, a imagem não vai ser 100% não, até porque o meu, meu computador ele não é, não é o top da balada, né, mas mas dá, dá pra rodar, dá pra emular, e eu estou tô usando o Camtasia para poder gravar, né, a gameplay, e tá rodando liso, né, então, é questão de configuração e da placa de vídeo também, se você quiser, né, um dia gravar esse jogo aqui, fazer a gameplay dela, dele né do jogo é vai ser vai ser fácil não vai ser difícil não claro que vai ter alguns erros de gráfico ainda que eu joguei ele antes eu encontrei alguns erros né emulador nunca é 100% nem né, pelo menos esses esses mais mais mais novos mais atuais né nunca é 100% Quem será esse cara, hein? Fiz um pequeno ajuste aqui, bem rápido. Acho que foi até imperceptível aí pra vocês, né? Mas não faz mal. Bom, o jogo começa de uma forma bem bem estranha né bastante mistério bastante coisas muita coisa sem nexo né acontecendo <risos> coincidência né há poucos dias né aconteceu também uma uma chuva de meteoros por aqui que um telefonema aqui, galera, mas foi coisa rápida. Creio que não seja perceptível no vídeo e peço desculpa por isso também. Vou até deixar ele no silencioso, é pra não acontecer de novo. Isso. Eu posso ver muito daqui. Então aqui já começa, né? nós temos que ver linha reta deixa eu ver se tem alguma coisa eu já configurei bem os controles já é, eu estou usando um controle de PS2 né do Xbox 2 e um adaptador USB para ele né então estou jogando com eles os bolinho para atacar o anel continua atacando realizando combo então vamos lá Aqui é aquela introdução, né, do jogo, né, pra gente começar. Você pode ganhar prêmios e derrotando os inimigos ou acertando certas coisas. Prêmios verdes restaram o HP. O amarelo dá algum money. Money deve ser algum dinheiro, né, alguma coisa assim, né, do jogo. Seu, co seu Command Deck contém golpes especiais. use para cima e para baixo para escolher. Então use o Triângulo para usar a barra selecionada. O que? Você quer Gente, esse jogo é demais, vocês não tem noção. Ah, eu usei o... Agora tem que usar o triângulo. Aqui, ó. Você pode mirar nos ovos, assim a câmera automaticamente mantém a mira nele. Pressione LR ao mesmo tempo. Aí ele vai em mira. Uma vez mirando, pode trocar o alvo Mirar, mirado Usando L ou R Ou usa ao mesmo tempo para sair dela Ok Aí essas caixinhas aqui Que tem toda a fase, né? Use o círculo de frente para a pessoa Ou objeto para interagir com ele Vamos lá O X pula, né? Claro O círculo para abrir E para interagir Consegui um Sinking Dash. Comando use, os, uh, com, uh, comando, use o Start para abri abrir o menu. A gente pode lá os Command Deck. Isso tudo a gente vai ver mais pra frente como é que funciona, Wait, né? O que eu estou aqui? Pois é, rapaz. Isso é raro. Fica perdendo chuva de meteoro. A coisa mais rara de se ver é chuva de meteoro. Esse é tão familiar. sim. Um, um, um hmm é isso, cara? Assustando com a menina bonitinha dessa? Deu um tempo, Água. você é um dorminhoco. Pelo menos poderia ter, trago... O quê? Mas que lugar era, era aquele? Aquele no sonho, eu estava olhando para as estrelas, era tão familiar. Exceto que você sempre vivendo conosco. Sim. Eu sei. Hey Aqua, hum? você ever wonder what stars are? Where light comes Well, they say that every star up there is another world. Aparece mais um personagem. Sim. Eu não As luzes são os corações, eles brilham como um milhão de lanternas. Hein? um cara Eu não entendo. Em outras eles são apenas como você. O que isso significa? Você descobrirá um dia, sei disso. Quero saber agora. Você é muito jovem para saber. Eu não sou uma criança. Ei, que você está rindo? E aí, do que você está rindo? Desculpe, vocês dois parecem irmãos, muito estranho. Até então, bem tranquilo. Nada demais acontecendo. Apenas três amigos, né, conversando. É. Um para cada um de nós Em algum mundo tem uma árvore de frutos em forma de estrela Ela representa uma conexão inquebrável Enquanto vocês estiver seus amigos carregarem este amuleto nada poderá separar eles Na verdade, acho que você deveria fazer elas com conchas, Ah, você é uma garotinha, parece uma garotinha. Como assim parece? Então, isso <risos> <risos> é Eu acho que ainda funciona algo. Uma conexão quebrável Uma conexão inquebrável. Um dos três amuletos da sorte que Aqua fez para ela e seus amigos, no dia antes de Mark of Mystery. Mastery. Bom... Bom, Your Friends, Power. Ah, está falando algumas coisas aqui sobre... Talvez como usar essas coisas, né? Bem, amanhã é tem o um exame. O que tal eu o treino? Mais. Ah, eu cuido disso. É. Deve vir mais um tutorial agora, né? Com certeza. A barra de HP representa sua energia. Quando ela acabar, você será derrotado. Claro. Use o quadrado para se proteger. Use-o enquanto ainda Quando anda para deslizar. Use o quadrado parado para bloquear golpes. Ele faz isso. Opa! Peraí. aí. Vai! Aí, defendeu! Não é possível para mim, você não vai me vencer se ficar só na defensiva. Então agora temos um ataque. Este comando de gauge enche conforme acerta seu inimigo. Se ficar alguns segundos sem atacar, ele irá começar a diminuir. Quando você conseguir encher a barra, poderá des devastar oponentes com o um poderoso Finish Command. Então vamos lá. Caramba, é injusto isso, né? Olha o tamanho do moleque. Agora vem um o finish. Aí. Os um triângulos. Comando para ataques regulares. Para encher o comando caudal pode causar algum comando, comando style. Comando está torna-se os ataques mais poderosos. Cada comando style que consegue depende dos comandos que usa. Você destrancar, você poderá destrancar né, vários deles durante o jogo. Alguns como o tem certos jeitos de se ativar, bem de combinados com combinar Ah, estou muito ruim na leitura, pessoal. Tem que é isso? Agora vamos usar a Aqua. Use o Shot Lock para acertar vários inimigos. Segure o LR em alguns círculos virá aparecer. Use o direcional, né? E aponte o círculo em um ou vários inimigos para fixar várias vezes. Enquanto segura o LR, use bolinha para os shortlock. Short lock. Quanto mais você fixar, mais golpes realizará. É esse negócio aqui. Ó. Muito bacana, hein? Usar os shortlock. Requer focos a barra de focos irá diminuir quando ele quando usar ele okay, ok, vocês acabaram com isso escolha aqui quem, quem, quem quer jogar, Eu vou escolher escolher o Ventus eita Que não, rapaz. Que não, Eu entendi como é que funciona tudo, então não. Vocês estão preparados é fácil. É como o Master disse. O poder está nascido dentro da alma. Quando o tempo está certo, você só precisa olhar dentro de você. E você vai encontrar Destravou um jogo. Parece um jogo, tipo um jogo de tabuleiro. Aqui explicando como é que é acessa ele. colocar alguns itens. Tá. E depois a gente entende como é que vai fazer. Vai em direção ao círculo de luz e use o círculo para salvar seu jogo. Trocando o círculo, você HP. Então aqui a gente faz o nosso primeiro sede. Salvo. X para voltar. Ok Sempre. Essa seria a última noite que nunca passamos debaixo das mesmas estrelas. Olha aí o Mickey. É, começam a aparecer os primeiros personagens da Disney. E é isso aí pessoal. Nesse jogo você escolhe um personagem por vez e completa sua história do começo até o fim. Cada um deles visita diferentes lugares e conhece outras pessoas. E só quando terminar todas as, as histórias irá descobrir a verdade adormecida. Ok. Então aqui começa a história pessoal. Mas o vídeo já está muito longo. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. E deixar para vocês escolherem com quem nós devemos é, iniciar. A, a história com terra com ventos ou com a água diga aí nos comentários aí e, e me ajuda pessoal me ajuda também aí com o like né vai deixando logo o like aí nesse, nesse vídeo aqui para ajudar na, na divulgação quanto mais pessoas ajudarem né é, a escolher vai ser melhor né eu particularmente prefiro escolher o ventos porque sei lá o jogo começou com ele né então eu acho que ele deve ter uma coisa mais interessante mais pra frente mas, diz nos comentários aí, né, e se é a primeira vez que você tá aqui no canal, né, e tá vendo esse, esse, esse vídeo, é, se inscreve aí, brother, e, e repassa também esse vídeo para seus amigos também nas redes sociais aí, pros seus amigos, manda um e-mail pra eles, faça o que você quiser com o vídeo, beleza? E é isso aí, pessoal, é, espero que todos tenham gostado do, do início desse, desse jogo, né, e eu espero todos vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, até a próxima pessoal